A Capcom sempre foi ótima para a divulgação de seus jogos. Aqui no Japão, ela até aluga horários na TV para promover os seus lançamentos. Aquelas paródias de Street Fighter, com personagens caricatos fazendo cos dos personagens e simulando as lutas, são desses programas. Com seus maiores sucessos, não foi diferente. E no início dos anos 90, o maior sucesso da Capcom era esse jogo aqui ó. Street Fighter 2 E para promover esse jogo A Capcom fez uma fita em VHS Sim, aquelas fitas que você reproduz no videocassete E se você não sabe o que é videocassete Videocassete é mais ou menos um DVD Com umas fitas esquisitas E a capa desse VHS está aí na tela para vocês verem Mas aí você me pergunta E Sui, o que diabos tinha nesse VHS? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Então... Bora! O VHS era exatamente para promover a versão doméstica do jogo e, nesse caso, a do Super Famicom. Logo de cara, contava um pouco da história do game e nos apresentava o universo de Street Fighter 2, sendo um torneio com os maiores representantes do mundo todo. Em seguida, nos apresentava os personagens e seus respectivos países. Ryu, do Japão, Ken, dos Estados Unidos, Chun-Li, da China, Gael, também dos Estados Unidos, Dao-Sin, da Índia, o nosso Blanca, do Brasil, o lutador de Sumo Endemund Honda, também do Japão, e Zhang da União das Repúblicas Socialistas o caçador de ursos logo em seguida nos mostrava as habilidades de cada lutador com uma prévia de um golpe especial de cada personagem e ao fundo o tema clássico de street fighter nossa que música incrível meu deus gente sério essa trilha sonora dá vontade de jogar saudade mesmo dessa época mágica se eu tivesse acesso a esse material na época ficaria doido realmente é algo super legal nos dias de hoje então imagina na época sem youtube, internet onde a gente estava doido por novidades desse jogo e no máximo que a gente tinha eram as revistas com informações bem vagas mas algo em vídeo mesmo eu não me lembro de ter visto nada Bom. Logo depois dessa apresentação, era a vez de conhecermos os chefes secretos. E como é a versão japonesa, vocês estão ligados, né? Os nomes estão trocados. O boxeador se chama Mike Bison, o espanhol mascarado Balrog e o lutador tailandês de muay thai Sagat. Mas tem também o chefe final Vega que aparecia no meio de raios e trovões que cena hein, meus amigos o vídeo continua mostrando todas as funções do jogo detalhadamente explicando cada menu, cada item depois toda a jogabilidade do game ensinando como fazer cada golpe simples e especial e se você acha que já é demais ainda mostrava individualmente cada golpe dos personagens e como fazê-los era exatamente igual aquelas revistas que vinham todos os golpes de street fighter 2 eu me lembro de ter comprado uma revista que era exclusiva desse game e lembro até que vinham uns cards dessas revistas mas eram aleatórios não vinham de todos os personagens eu sinceramente quando comecei a ver esse vídeo me imaginei na época se tivesse esse VHS em casa, acho que veria em looping, pois eu era doido por Street Fighter 2, e encontrar qualquer tipo de material era difícil, e quando aparecia eu e meus amigos consumíamos a exaustão, era uma época cheia de dificuldades, mas eu vou te confessar, tenho uma saudade imensa dessa época esse vídeo é tão incrível que depois de mostrar tudo isso pra gente ainda nos dá o gostinho de ver os chefes em ação detonando com seus golpes mais fortes e marcantes vou falar para vocês eu tô vendo esse vídeo e morrendo de vontade de jogar Street Fighter 2 só de ficar comentando com vocês o que aparece nesse vídeo e tenho certeza que a grande maioria de vocês está com a mesma vontade que eu nesse instante Agora imagine se você está vendo esse vídeo de boa, aí passa o valor do jogo e você acha que o vídeo acabou. Só que não! A tela fica escura, aparecem umas letras dizendo informações urgentes. E aí vocês perguntam: o que será isso? O que será isso? Aparece uma data: 24 de agosto. Mas o que, que tem dia 24 de agosto? Depois a frase lançamento nacional o que, que vai ser lançado nacionalmente? meu Deus, me fale aí aparece de novo 24 de agosto e logo abaixo, Street Fighter 2 não, mas peraí Street Fighter 2 já foi lançado inclusive, eu estou vendo o vídeo desse jogo não, mas peraí, tem mais embaixo está escrito Champion Edition e vocês estão ligados, o que, que é isso? né? a versão Champion Edition você pode jogar com os chefes, os quatro que não são selecionáveis. O boxeador Mike Bison, que no ocidente é Balrog. O espanhol mascarado Balrog, que no ocidente é o Vega. O lutador de Muay Thai, Sagat. E o último chefe, Vega, M. Bison, no ocidente. Vídeo filha da mãe, além de te fazer ficar doido por Street Fighter 2, ainda te deixa com água na boca pelo próximo jogo até com data de lançamento veja só imagina se a galerinha que tava vendo esse vídeo não esperneou para mãe comprar essa versão logo no lançamento aliás tenho que contar uma coisa para vocês amanhã eu vou postar o vídeo VHS promocional de Street Fighter 2 Champion Edition será que esse vídeo é tão bom quanto esse que a Capcom fez para Street Fighter 2 é o que a gente vai descobrir amanhã. Então, não perde não. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. O que, que você achou desse vídeo promocional de Street Fighter 2 oficial da Capcom? Não te deu vontade de voltar para o passado? Eu tô curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitori que lá eu posto coisas inéditas do canal, bastidores e coisas que eu ainda nem mostrei aqui. Então me segue lá, VitorIsui, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.